Eu sou o Frei Gilson Matheus Morandim, em nome de toda a província do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de homenagear o Frei João Osmar Dávida pelo seu aniversário. E também dizer uh, para ele que o que faz uh, dar continuidade a este dom tão belo que Deus escolheu. Eu gostaria de desejar um feliz aniversário. E muitos e muitos anos tive.